Olá, esta semana temos como entrevistado Eric Blanco, professor, jornalista e ativista que participou e documentou as greves de professores e trabalhadores escolares em 2018, nos Estados Unidos, com o apoio de pais e alunos. A ano e meio de luta, os professores perceberam o poder que detêm, aprenderam novas lógicas de fazer política e, sobretudo, o novo conceito prático de solidariedade. O seu movimento espalhou-se por vários Estados norte-americanos, mostrando novas formas de reivindicação laboral. Travaram o caminho da privatização da escola pública. Na crónica desta Semana dos Ladrões de Bicicletas, José Guzmão tece duras críticas ao Partido Socialista, deixando pelo meio alertas de como a maioria absoluta está a servir para introduzir a austeridade e a estratégia do empobrecimento em Portugal, regressando à política do extremo centro. Uma estratégica de empobrecimento que os jovens jornalistas já sentem na pele ao ganharem 700 a 800 euros de salário líquido, como alerta Pedro Coelho na sua crónica desta semana. chama lhes os condenados da informação. Boas leituras e boa semana.